Uma boa tarde amigos sou maurício malcoca hoje eu vou fazer uma apresentação aqui de algumas minerais que eu tenho são algumas pedras que a gente vai juntando aí no decorrer aí da, dos garimpos então a gente vai começar a mostrar algumas o pessoal começar a saber qual quais são quais pedras que a gente tem essa aqui é um quartzo opalado, é um cristal, é um quartzo opalado muito bonita ela serve para ser lapidada, serve para fazer joia também então é um quartzo opalado vou colocar a luz nele para vocês verem, ele é, ele é meio fumaçado um pouco Agora, essa daqui é um topazo rolado também que dá para fazer bom aproveitamento para lapidação e temos aqui várias várias outras aqui ó esse é um quartz isso aqui é um lápis azul deixar na câmera mais perto para mais vista e nós temos aqui também outros também aqui que nós tem aqui a esse aqui também é um topaz rolado esse aqui de é um é um ótimo topaz então, a, nós temos também a o quartzo rosa também é um bonito quartzo né um quartzo muito bonito que é o rosa vou afastar um pouco a, a, a luz dele para ver que ele está mais rosa e quarto rosa nós temos outro aqui também é muito bonito também é um quarto excelente também tem um bom aproveitamento para lapidação nós temos outros tem quartos também que é só quartos essa aqui é uma pedra, ó, que é só quartzo, pode ver que ela tá, vou até iluminar ela aqui. que ela é só um quarto é muito bonita, que ela é meio citrinada aqui também nós temos aqui um outro, um outro quarto, esse quarto também é opalado tá dando para ver bem ó, ele E nós temos uma ágata, uma ágata muito bonita. Então ela é uma ágata, uma ágata de fogo, outra essa eu preciso fazer teste dela, que ela é muito leve, talvez ela, ela seja uma opala de fogo porque ela é muito leve para a Ágata mas eu não fiz teste dela ainda então pode ser que ela seja uma opala de fogo então essa precisa ser feito teste ainda agora temos também a... essa aqui é uma ametista Rosé baixar aqui a, a claridade para ver ela bem muito bonita já está martelada está pronto para ser lapidada e temos outras aqui uma ponta de ametista também bonita e nós temos uma outra ágata essa é uma outra ágata também tem umas transparências nela só que aquela tá caca... é tá mais bruta ela então a ah... não dá para ver bem não dá mais para ver para ser parte de beirada dela mas essa já tá mais bruta E temos outro aspecto aqui também. Temos que é, ônibus. Temos aqui um ônibus aqui muito bonito. Esse é um ônibus bonito. essa aqui também é uma outra ágata é uma laranjada também está muito bonita ó. e temos aqui também essa aqui ó esse aqui é um meteorito não dá para ver bem aí mas esse é um meteorito tem 2,550 kg e temos agora uma ametite, essa aqui é uma magnetita essa aqui é uma magnetita, vocês podem ver que tem uns pregos grudados nela uma magnetita muito bonita e temos outras zoalha aqui também é é uma pedra muito bonita, que é um quartzo também com uma boa transparência e também um outro quartzo também é muito bonito também também tem uma boa parte que pode ser lapidada Aqui também temos um outro. Esse também é um quartozinho. Um pouquinho leitoso. E temos o. Esse é um outro quarto rosa. Temos a outra ponta de ametista. Bom, agora nós estamos chegando aqui no final, essa também é uma água, uma água amarela, vamos ver se tem mais alguma aqui, também é um ônibus, também é um quarto também o trinado, meio amarelado e mostrando essa árbitra mais uma vez aí o pessoal ver o quanto que ela é bonita e o pessoal para se inscrever no canal deixa o seu like para dar uma força aí para o canal que também é um, é um quartozinho aqui é um citrino ele é um pouco meio rosado vou tirar a câmera dele para ver se dá para ver não dá dando para ver bem essa daqui também é um onix rolado vou dar um ver bem ó. e essa também é, é, também é um quartz quartz meio leitoso é muito bonito Ó, nós vamos encerrando esse vídeo Agradecer aos amigos aí, uma boa tarde, Maurício Mococa.